Pessoal, a gente está aqui com Elcio Sodré, é, o dublador do Kakashi e do Shiryu. Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho, no, como Kakashi mesmo. Cara, o Kakashi foi, foi teste, né? Eu concorri com outros colegas. Alguns, algumas séries, alguns trabalhos, ele, o cliente pede teste, ele quer escolher a voz. Outros não, ele libera e o próprio diretor escolhe. Mas no caso de Naruto, ele quis escolher as vozes. Então eu concorri com outros colegas, disputei o Kakashi, então foi ganho no teste. Foi muito legal, porque mais uma vez eu dei sorte né, de pegar um personagem querido, simpático, dentro da história, dentro do anime. E foi muito legal fazer o Kakashi também, porque também foi mais fácil, né, porque como ele tem a boca escondida... Ele, a maior parte das, ve da, das vezes, ele nem mexe o queixo, né? Então, para o dublador é uma moleza, porque é uma preocupação a menos o sincronismo, né? Enfim, foi um trabalho muito gostoso de fazer. E, aliás, eu, eu acho que não acabou ainda, né? Teremos mais mais desenhos aí, mais mais séries, mais episódios para dublar. E dentre os personagens que você faz, uma pergunta, algum favorito? Cara, eu seria muito injusto... Se eu escolhesse um para dizer, ah, é o meu favorito. É, eu tenho 27 anos de carreira e é muito difícil você escolher assim, o mais difícil, o mais fácil, o mais legal, o mais isso, mais aquilo. Eu posso fazer uma menção honrosa ao Shiryu de Dragão, porque Cavaleiros do Zodíaco é, uma, é um fenômeno, né? 30 anos de Cavaleiros do Zodíaco e até hoje a gente está falando deles. Então, assim, o Shiryu foi um personagem que é o Shiryu amigo, é um que eu, que, eu, que eu tenho que destacar como, assim, um especial. Mas dublar o Kakashi também, Naruto, eu acho que depois de Cavaleiros, Naruto é um, um grande fenômeno, até com o um público mais infantil, né? A molecadinha adora Naruto. O Kakashi faz um, um grande sucesso nos eventos que eu vou também. E alguns projetos para 2017? Cara, ator tá sempre com um projeto. Dublador tá sempre com um projeto. Na verdade, o nosso projeto é continuar trabalhando, é ser chamado para novos trabalhos. A gente não, não planeja uma, um, um trabalho de dublagem. O trabalho de dublagem, ele acontece. Chegou a dublagem, vamos escolher o dublador e aí a gente fica na torcida. Então, assim, eu espero continuar trabalhando. Eu atualmente estou dirigindo mais dublagem do que dublando, né? Mas espero continuar aí. Eu quero que minha voz ainda me dê muitos anos de trabalho. Elson, muito obrigado, viu? Obrigado.